Olá, esse é mais um vídeo meu, dessa vez não fazendo café, mas tomando café, que eu acabei de fazer. E hoje eu vou mudar um pouquinho dos assuntos que eu tenho trazido aqui. É, eu vou falar sobre três temas de cinema, tá? Para contribuir um pouquinho na curiosidade de vocês, e vocês aprenderem um pouquinho mais sobre isso. o cinema. Que, que as coisa, coisas bem curiosas que acontecem no cinema, que muitos de vocês já conhecem, outros não. São três itens. O primeiro é o Wilhelm Scream, ou Wilhelm Scream. Esse Wilhelm Scream, seria o grito de Wilhelm, traduzido, né? Foi um filme que há muitos anos, um filme clássico do faroeste, tá? Eu vou, quando eu fizer a edição do vídeo, eu vou colocar aqui o nome e a data do filme, para vocês saberem qual foi. Onde um cowboy cai do cavalo e ele dá um grito. Então, é... O que, que acontece é que naquele tempo, né, há muitos anos mesmo atrás, na né, época de 30, 39, por aí... O... Outra pessoa foi fazer um filme e não conseguiu um, um grito tão bom quanto aquele daquele ator. Então o cara fez uma edição, pegou aquele grito emprestado e usou aquele mesmo grito, dublou o ator usando aquele mesmo grito. A história foi se repetindo e vem se repetindo até hoje, inclusive na saga Star Wars. Em, em vários filmes vocês vão ficar surpresos. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um compilado de Wilhelm Screen para vocês ficarem sabendo do que se trata. Tá? Para vocês verem a quantidade de filmes. E eu garanto, eu prometo para vocês que vocês vão ficar bem surpresos com os filmes que utilizaram esse recurso. O segundo item, segunda curiosidade, o MacGuffin. O que é o MacGuffin no filme? Bom, o MacGuffin, ele apareceu bem antes do Hitchcock, mas o Hitchcock se refere a ele assim... No filme Os 39 Degraus, em 1939, teve uma palestra do, Hitch, do Hitchcock, que disseram para ele o que, que é o MacGuffin. Bom, eu vou explicar para vocês primeiro do meu jeito, depois eu vou dizer o que o é Hitchcock falou, tá? O MacGuffin é uma coisa no filme que é utilizado para manter o suspense. É um assunto que nunca vai ser, talvez nem seja revelado no filme. É uma coisa, um, um motivo para manter, para fazer o filme andar, tá? É uma caixinha de plutônio que foi roubada por agentes secretos e o filme rola em torno desse assunto. Esse é só um exemplo. Mas, na verdade, essa caixinha é o que menos importa no filme. É, é, isso é usado para manter o suspense no filme. Então, no, no caso dos 39 degraus, teria sido a primeira vez que o... Hitchcock teria usado em 1939 esse recurso, mas um dos mais famosos é o intrigue Internacional. Tem Star Wars, né? Tem muitos, muitos MacGuffins que estão falando nesse último filme do Star Wars agora, né? A extensão de Luke Skywalker, né? Tem, tem muita gente comentando sobre isso, sobre esses MacGuffins. Mas o que Hitchcock falou sobre o, o MacGuffin na conferência dele foi o seguinte: tinha num trem duas pessoas conversando e uma delas perguntou. Por que, que a sua mala está tão pesada? Ele fala, né, que está um MacGuffin ali dentro. Aí o outro perguntou, mas o que é o que é um MacGuffin? Ah, é um, um aparelho para detectar e capturar leões na Escócia. Aí o cara fala, mas não tem leões na Escócia. O cara, então, também não tem MacGuffin. Ou seja, MacGuffin não é nada. <risos> entende? Então foi essa explicação que o Hitchcock deu para o MacGuffin. Então, resumindo, MacGuffin é aquele tema, aquele assunto que na verdade não é muito importante para o filme. Falcão Maltese, é, Faltese, de, Maltese Falcão, né? famoso filme no ar também com é. Humphrey Bogart, tem o McGuffin ali, é fantástico né? naquele filme. O Falcão Maltese, né? o, a estatuazinha é o mínimo do filme. O, o principal do filme é o suspense, é o noir, aquela coisa toda. É, é impressionante a quantidade de McGuffins que vocês descobrem, quem usava muito esse Artifício do McGuffin também, quem usa muito é o Tarantino, né? Tarantino há um bom tempo que não faz filme, né? Mas ele usa McGuffin em vários filmes dele, vários, tá? É, e o terceiro item que eu queria falar, falar para vocês é o Deus Ex Machina. Esse é um assunto um pouquinho mais filosófico e é aquela situação em que tá tudo complicado, tá tudo é difícil, você não vê solução nenhuma, o filme inteiro está desenrolando E você não vê saída para aquela situação E meu Deus, como é que eles vão sair dessa? E no final aparece uma coisa mágica Como se fosse um Deus e puf, resolve a situação Deus Ex Machina tá? É uma coisa que nunca tinha aparecido no filme antes É uma coisa tipo assim Poxa, eu tô preso aqui, mas não sei como é que eu vou sair e aí de repente... Ah, mas eu tenho a chave de putônio, eu tenho a chave mestra que resolve tudo que eu tinha esquecido dela E isso nunca tinha aparecido no filme, no filme antes, quer dizer, é uma forma de você finalizar o um filme tá? Depois de criar todo um suspense com o McGuffin. E como é que você vai terminar aquele McGuffin se você não sabe nem para que, que serve? Com Deus, Ex Machina Tá bom <risos> então são esses três conceitos Deus ex machina você é Deus ex machina perdão vocês podem pesquisar e ir mais a fundo porque é um conceito filosófico muito mais é, pesado do que isso é um, tem que tem muita literatura sobre isso eu vou colocar três links aqui um com um compilado dos, do Will Harlan Screen vocês vão ficar realmente surpreendidos outro é o do McGuffin, aonde diz o é Wikipedia tá? Mas, Fala sobre o Hitchcock, sobre 1939 e os 39 degraus. 39 degraus, 1939, coincidência? Bom, não sei. Existem coincidências? Não sei. Então, <risos> existem, né? Não sei. Então, o que, que, que eu queria dizer com vocês sobre isso? É que vocês, quando prestarem atenção nesses detalhes dos filmes, vocês vão ficar. vão enriquecer muito a, a coisa de assistir o filme. O Wilhelm Screen então, é fantástico. Walt Altman, eu escuto um, um filme que eu vejo pela televisão, um filme novo que aparece por aí. Poxa, isso é um Wilhelm Screen. E também tem os Wilhelm Screens disfarçados, é, é, modificados, entende? Mas vocês vão adorar isso. O McGuffin também, né? E o Deus Ex-Bach. Era esse o tema de hoje. Eu tomando café ao invés de fazer café. Um abraço a todos. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. Tá, eu tenho orgulho de fazer parte dessa família Só tem gente boa lá, só tem vídeos confiáveis lá Fui!